A cobra, naturalmente, ela já não é bonita, né? mas elas se levantavam assim e se emaranhavam. E o Espírito Santo disse para mim assim, é, divisão, confusão no atual governo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Quero te agradecer mais uma vez pelo carinho que você tem tido aqui com o nosso canal, para comigo. Muito obrigado mesmo por me permitir entrar na sua casa através das redes sociais e ser esse canal, né, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar isso, amada e amada, nada é para minha glória, nada é para minha honra, mas tudo para a honra daquele que vive e reina, Jesus de Nazaré. Eu sou apenas e tão somente um um vaso nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, um barro que o Senhor tem moldado a cada dia, e quero ser moldado cada dia mais e mais, segundo a graça, e o amor do nosso Deus, em nome de Jesus, então muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e fortaleça a todos nós, e nos guarde, nos proteja também, em nome de Jesus. Eu, tava, é, eu cheguei da igreja, né? e, e aí desde, desde o culto, na verdade, o Espírito Santo já começou a me mostrar, eu estava lá no louvor, e o Espírito Santo começou a me dar algumas visões, né? E uma, uma das visões, né? eu vou contar algumas para vocês aqui, mas uma delas, o Senhor me mostrou duas serpentes, duas serpentes, é... interessante que elas vinham caminhando juntas, e num determinado momento, elas se esbarraram, uma na, na outra, uma se esbarrou na outra, e a partir daquele momento começou-se ali um grande...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 Então o Senhor disse que já nas próximas, nas próximas semanas vai se intensificar muito esse espírito de confusão, esse espírito de traição, inclusive o Senhor me mostrou pessoas de dentro do governo já, é, eu diria assim, pedindo para sair ou sendo saído. Né? Melhor, melhor dizer, acho que fica mais bem explicado Quer dizer, pessoas que vão ser convidadas a sair desse atual governo Mas que elas não vão deixar barato O senhor me mostrou que esse espírito, essas duas serpentes Um espírito de confusão Há uma divisão muito grande dentro da, das bases de sustentação do atual governo no Brasil E vai haver assim uma ruptura muito rápida Muito rápida mesmo o senhor me mostra uma pessoa muito grande, que já ocupou um, um cargo muito grande no país, tá? não é o, o, o presidente Bolsonaro, é, uma outra, é, um, é um outro, um outro ex-presidente, e o senhor mostrou este homem assim, bastante irado, bastante irado, e eu vejo este homem entrando em diversas salas, participando de diversas reuniões, e eu digo para você meu irmão minha irmã que não demora muito vai é, uma grande bomba vai vai vai estourar e pelo que eu vi amado pelo que o senhor me mostrou é essas reuniões de pessoas assim extremamente alteradas e este homem entrava numa porta aquela reunião alterada terminava a reunião, ele saía, ia para outra, eu vi ele participando de quatro reuniões, de quatro reuniões, em quatro lugares diferentes, indo para quatro lugares diferentes, quatro portas e pessoas diferentes, e, e depois em comum acordo, depois dessas reuniões, uma situação é, onde muita gente, muita gente mesmo, vai não vai se sair bem, vai se dar mal, tá? E isso vai acontecer muito em breve. Muito em breve, o senhor mostrou muito perto, muito próximo. Tá? É, é, o senhor também me mostrou um, um gigante que se posicionou se posicionou ali na Praça dos Três Poderes. E esse gigante, por incrível que pareça, ele não é um gigante do mal. O senhor me mostrou. É que esse gigante foi enviado pelo próprio Deus para impedir, impedir, algumas decisões ali dos três poderes que poderiam de fato levar o Brasil a um grande caos. Então, o Senhor colocou ali um gigante para proteger instituições financeiras. É, eu não entendo muito bem sim, símbolos de... de de instituições e tal, mas eu sei que é, uma das instituições que, estão sendo, que está sendo protegida por esse gigante é o próprio Banco Central. Deus mostrou isso. Satanás querendo, porque querendo invadir aquele banco para fazer estragos terríveis, mas Deus enviou um anjo para impedir que ele chegue até lá, que ele possa exercer algum tipo de de função ali dentro, então o senhor está guardando decisões né, que já estavam prontas para serem votadas contra vários princípios, várias situações né, que trariam assim um caos moral para o nosso país, que simplesmente é, Deus está, na verdade o senhor me mostrou também, é, esse gigante tocando na Câmara e no Senado. E mudando o entendimento até de pessoas que eram a favor do atual governo e que agora estão começando a questionar, estão começando a repensar se realmente vale a pena ser sustentação de algo que está afundando. Né? Uma outra visão que o senhor me deu agora das questões é, físicas. Infelizmente, amados, o Brasil ainda vai enfrentar é, algumas lutas, algumas intempéries, algumas. É, eu não gostaria de usar o termo catástrofe, mas teremos problemas com água ainda. O mar também bastante furioso. Então, alguns estragos em, em cidades litorâneas, tá? principalmente da, do litoral é, para cima do, do estado de São Paulo. Tá? O senhor me mostrou também ah, na Bahia, algumas situações hm, para dentro, do, no, no, no interior da Bahia, algumas situações, tá? e também no Rio Grande do Sul, algumas situações também eh, até com perdas. Enfim, o Brasil, infelizmente, ainda vai ter problemas com enfermidade. O senhor me mostra eh, algumas doenças e muitos hospitais não conseguindo dar conta de tanta gente procurando. Não é uma doença mortal, pelo menos não é um tipo de doença que, que mata com facilidade, mas deixa muita, muita vai deixar muita gente debilitada, uh, muita gente vai ter que se afastar de trabalho, e com isso nós vamos ter problemas na economia também. Tá? E isso já, já começou, na verdade. E o Senhor disse que vai se... Se estender de uma forma um pouco mais intensa, né? Com a, a chegada aí do outono. Né, então, nós vamos ter alguns conflitos, algumas situações aí de enfermidade também, né? E, e o Senhor também me mostra, pessoa, muita gente, muita gente, o Senhor manda eu dizer assim, para as pessoas estarem mais cautelosas, mais cuidadosas com. É a questão de excessos, excessos físicos, muito cuidado com excessos físicos, porque o Senhor me mostra muita, muito problema na área cardíaca, muito problema na área cardíaca, desde crianças até pessoas de mais idade, mas uma faixa que normalmente não, não tem esse tipo de problema, e o Senhor me mostrou Muitos jovens né, de 20 a 30 anos com esse tipo de problema. Então, um alerta aí, vigiem mais, tomem cuidado, cuidado com os excessos. Tá bom? Essa foi a visão que Deus me deu e eu estou compartilhando com os irmãos em nome de Jesus. E olha, é, cai uma pessoa tá, muito, muito rapidamente, acredito que logo, logo mesmo. Logo por esses, eu não vou dar uma data aqui, mas o senhor me mostra muito perto, né? Já começa, começam quedas no atual governo, tá? Nome de Jesus, Deus é soberano, né? Ah, e tem algumas, uma situação também envolvendo uma pessoa, né? É, da televisão, uma pessoa de bastante influência, mas que também sai da televisão, sai de cena, tá? Não sei se é morte. Não sei se é uma pessoa que está sendo dispensada, mas eu vejo uma pessoa bastante influente na televisão e que sai de cena. Sai de cena muito em breve também. Acredito que aí ao longo do mês de março a gente já vai ter esse tipo de informação também. Amém? Deus está julgando o Brasil e julgando a terra. Vamos ficar atentos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se puder, compartilhe o vídeo. Deixe o seu like, é muito importante. Faça um comentário. E, se puder, amado, né, me siga também. Me dê o privilégio de fazer parte aqui do meu canal. É muito importante que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amo você e oro por você todos os dias. Todos vocês que estão inscritos no meu canal são alvos das minhas orações, são alvos das minhas orações diariamente. Deus te abençoe. Fica na paz.